E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Moonscars, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas, a gente tá fazendo o gameplay mais ou menos completo. Hoje a gente vai obter uma chave e falar com a nossa... uma cópia de cera nossa, vamos lá? Último vídeo, a gente derrotou o bebê, Royal Infant, um chefe meio enjoadinho, é... com isso a gente obteve o poder de abrir aquelas as portas, parece uma árvore meio vermelha, coisa horrível agora a gente vai comprar aqui com a bruxinha este talismã e este talismã vamos equipar esses dois talismãs também vamos equipar um poder que a gente comprou, mas não está usando ué. esse aqui, de aumento o dano E esse aqui, quando você atravessa o inimigo Você... Tá dando nele, isso é bom. bom Feito isso, a gente já vai para... A brincadeira aí, né? A gente usou o cenário a nosso favor tudo bom usar o cenário do seu favor. Esse tem uma alavanca, deixa a coisa um pouco mais controlada. Vai direto pra onde tem que ir. Bora. Ó. Superou esse obstáculo. Gargulhinha. Blá blá blá. E abre a porta. É um dos poucos elevadores que a gente tem que. Esperar ele descer, não dá pra simplesmente cair. Esse gato maldito permite a gente usar o espelho. Não, tá travado. A gente tem que trazer um leite pra ele. O inferno desse gato. ficar explorando de inimigo de inimigo novo ainda não tem nada. E nos comentários a gente um amigo perguntou se esse jogo é difícil. É, o problema é o seguinte, sempre que você vai derrotando os inimigos, você ganha esse fight bônus né? Você escolhe aí o que você quer Qual que é o problema? O problema é que o fight bônus, assim que você cai, vamos dizer assim Você perde tudo! Isso é muito triste Você tem que refazer tudo Agora achamos um negócio que é para guardar leite e Talvez você dando pro gato ele permite você usar os espelhos A gente pode usar o espelho. O que a gente já fez tudo ao então, lado esquerdo. Mais um level spite. ser o custo das nossas magias. Quase, quase, quase Coitados a gente encontrou aqui. Bom, a gente acionou alguma coisa, sei lá. <risos> Pegamos um item, talvez. Agora tem esses bichos que parecem o bebê demônio. De um osso, a gente tirou o nosso amuleto que empurrava os bichos. de osso. Ó, Mais um negócio do menu isso. Pra aumentar nossa cura. Dando dano pra detel Parece si inimigo não, ó. Vou dar um dash através desse aqui. Está tudo fechado. A gente tem que ir atrás da chave, né? Uh! Agora estamos indo para o correto. Tomando, aí a gente perde tudo, <risos> todo o level de spice. Algum curso, recuperamos o no nosso trem. nada, né? Perdeu tudo que a gente tinha ali. A gente tem que correr. Vamos tá indo, devagar. Isso do nosso nível de Spite Beautiful effect. O inimigo é um castigo. A gente vai se aproximando aí da hora onde tem a chave. Ah, tem é dificuldade isso aqui. Eu não vou agir, não. Acabei ainda. Não tive juízo. Mais 500 de poço. Olha o gatinho. Desacerto, né? Vai diminuir, vamos aumentar aqui diminuir o custo de magia Perfeito, e olha só o que tem aqui Chave da Wanda A Wandinha, A Wanda Chama Carlet Witch. Parece inofensivo, um mas não é. Bom, agora a gente aproveita aqui, né, explorando esse trem. Ainda bem que a gente conseguiu, abrir aqui mais um tanto, talvez um atalho. Desculpa. Usando o cenário aí a nosso favor. Vamos continuar explorando essa parte que depois a gente não volta para cá não. o que temos aqui, ó. Batalhozinho. E mais. Olha ali aqui, ó, a gente tem um pedaço para ser explorado, ali tem uma interrogação, que é onde a gente vai usar os achados da banda A gente vai deixar para o próximo vídeo, senão vai ficar muito longo esse Vídeos longos não rolam, já notou isso Quer dizer, dentro da, da nossa... que a gente está acostumado né, mais de 20, 30 minutos Um desacerto maior que o nosso. O que temos aqui? Estão correndo por quê? Canadas. é isso aqui? Ah, foi bom, hein? Foi bom explorar isso aqui, hein? O negócio desce em cima dos espinhos. Hum. Tá, eh, é. tá tudo certo, né? Fight level subiu, aumentar a chance de crítico. Tá brincando, vamos embora daqui. aqui ó. aqui ó. maravilhoso oh, acho que é isso né a gente fez meia área, né? tá bem exploradinho, abrimos um secreto aí, É um leitinho pro gato que liberou esse trem, trocamos os nossos. nossos. nossos amuletos. Se eu ficar apertando o botão errado não vai dar certo. <risos> A gente trocou os nossos amuletos. Clicou no espelho, a gente resetou os inimigos. Diz esse pequeno detalhe. Acabamos não falando com a. a nossa, a nossa cópia. Será que ainda dá para falar com ela? É, vamos deixar essa questão da cópia para o próximo vídeo. Né? É, gostaram do que a gente fez aí hoje? A gente fez um... um tantinho, hein? Um tantinho. É, tentar fazer o mais completo possível. Gostou? Deixa o um like, se inscreva no canal, dá um like de nossos vídeos. A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações. É, Moonscars é um jogo indie Metroidvania muito bom. Os melhores do ano. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!